Assim, mas que maldição! Desculpe o que eu estou bem. de um vulcão, monstros infernais. Quase me jetzt um morcego ali. Nem tinha visto. Tetris Tá boa? pra fazer de cada pedra o meu chão Galera, acho que aqui tem alguma coisa, hein? É, tinha mesmo. Ficou bem na cara ali. Como assim você de novo É, tem uma coisas para olhar bem. Eu gostaria descobrir. Aqui que vai ser louco essas coisas assim. Cai a pedra, se tu não cai, se tu não pular na hora, tu morre. Como assim, cara? Pisem falso ali. Tá bom. Sem hesitar, eu vou está Esta laquete de cedo não vão me pedir. Se eu deixar de pular no momento, que surgir a chance. Sai, fez o lá eu nunca alcancei, muito de remoto. Agora sim, eu tenho certeza de que alguém está contra mim. Tem ah, Vamos que lá. Vencer. Olá, dessa vez não vai cair. Eu vou ter que ir lá de novo. Porque, como eu morri, eu perdi o meio coração. Não consigo pular ali. Esse caminho não tenho como retornar. Virei sem ah, não. Viar. Acabou o ato 3 E agora é vivo o boss Galera, provavelmente agora é o boss Lembrando a vocês, o primeiro boss a gente aprendeu bola de fogo e usou para derrotá-lo No segundo a gente aprendeu invisibilidade e usou para derrotá-lo Nesse terceiro a gente aprendeu a nadar, a desviar andando e ir pra cima. Andando eu não vejo muita utilidade. Eu acho que vai ser pra cima que a gente vai ter que usar pra destruir ele. Ou ela, né? Tá subindo lava. Essa eu não esperava É isso mesmo Nada mais lá Galera, eu acho que a gente acabou tirando mais de um quarto de vida, hein? Eu chutaria aí um terço. Yeah. Tá ficando mais difícil a subida. Parece que é a parte final. Oi, eles estiveram o tempo todo nos vigiando. Quanto mais eu percebo, mais forte é a presença deles. É, galera, finalmente. Terminamos Matalha matar Rainha-Aranha. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixe seu like, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se não gostou, deixa aí seu dislike, bote nos comentários por que você não gostou. Toda crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!